Vamos embora pra lá Você percebeu que eles não... O pessoal não tava de respirador Estranho, velho Eu não vi eles de respirador Mas aqui pra frente tem algumas lojas Aqui, ó Esse local que eu queria ir Aqui, ó Mercearia tá Aberta? Tá. Vamos ver o que a gente pode pegar aqui. Comida enlatada. Biscoitinho. ok, Noodles. Também dá pra gente pegar algumas coisas. pegar água eu vi, Nossa, isso aqui nem foi saqueado, né? Tem mais que dá pra pegar aqui Esse ventilador tá funcionando? Aqui as frutas Beleza, pegamos tudo que a gente precisava, velho Pegamos tudo que a gente precisava Agora, mano, não sei se eu vou atrás de mais pessoas Ou se eu volto lá, cara Sinceramente eu não sei Nossa, o tempo tá muito Olha isso, cara Meu amigo Não dá pra ver nada O que ocasionou isso? Não dá pra entender, velho Será que só foi a explosão que ocasionou isso? O que, que é isso aqui? Ah, aqui, ó. Medicamentos. Boa, achei uma bolsa aqui, ó. Primeiro socorro. Bom, galera, achei outra conveniência, mas aqui, ó. que é isso? Meu Deus, que é isso? Eu encontrei essas pessoas mortas aqui, ó. que é isso, velho?